Bom, pessoal, então agora a formação do grupo, tá? Como é que deve ser uh, a quantidade de pessoas nesse grupo? A minha sugestão é que você forme grupos a partir de 3, uh, 5, 7 ou 9 pessoas. Tá? Eu estou colocando um número máximo de 9, por quê? Porque as sessões com um número maior que 9, tipo 11 pessoas, 13 pessoas, as sessões começam a ficar muito demoradas, elas começam a ficar improdutivas e o pessoal começa a ficar muito cansado. Então façam sessões com no máximo 9 pessoas na sessão, mas você pode fazer com três, com 5 ou com 7. Algumas pessoas até me perguntaram, Bruno, eu sou sozinho, será que é possível fazer uma sessão de brainstorming eu sozinho? Veja, eu já fiz isso comigo mesmo e o que eu costumo fazer é uma sessão de cinco minutos só. Também que eu uso cinco minutos para tentar buscar uma ideia. De onde que vem a minha inspiração? Vem de todos os lugares. Às vezes uma gravura, uma imagem, pode me dar uma inspiração, por exemplo, para eu é, fazer aí um, um, um headline para algum post que eu vou colocar. Então, é, pode ser de algum artigo que eu esteja lendo. Pode ser de um livro que eu já li, um capítulo de um livro que eu já li. Então, se vocês quiserem aprimorar a parte de brainstorm de vocês, por exemplo, e vocês querem começar a fazer sozinho, eu recomendo que vocês gastem aí pelo menos cinco minutos é, com vocês, pensando naquilo que vocês estão buscando em termos de objetivo ou em termos de ideia. E gastem cinco minutos para isso. Bruno, por que a escolha de um número ímpar ou de números ímpares? Veja, vocês vão ver mais para frente nesse vídeo que no final da sua sessão, é, conforme forem é, dadas as, as sugestões e as ideias, o número de sugestões e ideias, vocês vão ter que fazer uma votação e para evitar qualquer é, empate, é, por isso que é dado, é, eu escolhi um número, os números ímpares para vocês fazerem a sua sessão. Basicamente é isso para não dar empate na hora da escolha de uma sugestão ou de uma ideia.